Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo vamos conversar sobre particionamento de retângulos. Então, para começar, observe esse retângulo desenhado bem aqui. O meu objetivo é dividir esse retângulo em quadrados menores e iguais. E a forma que eu vou fazer isso é dividindo esse retângulo em duas linhas, e tem que ser duas linhas iguais. Aí, também vou dividir esse retângulo em cinco colunas iguais. Eu sei que talvez você esteja se perguntando o que é uma linha e o que é uma coluna. Bem, uma linha, pelo menos eu penso sobre isso como sendo uma parte do retângulo que está indo da esquerda para a direita. Uma forma de pensar sobre isso é que se eu tivesse várias maçãs aqui e se eu quisesse dividir essas maçãs em fileiras, eu diria que essa é a primeira linha, essa é a segunda linha, e essa é a terceira linha. Agora, se eu fosse pensar isso em termos de colunas, eu tendo a pensar em colunas como algo subindo e descendo. Assim são as colunas. Então, isso aqui é uma coluna, isso aqui é outra coluna, isso aqui é uma terceira coluna, e isso aqui é uma quarta coluna. Agora que entendemos o que são linhas e colunas, vamos primeiro pensar sobre como dividiríamos esse retângulo em duas linhas. Que tal você pausar esse vídeo e pensar um pouco sobre isso? E aí, já pensou? Vamos pensar juntos agora? Bem, a forma que eu faria isso é a seguinte. Eu traçaria uma linha bem aqui no meio, indo da esquerda para a direita. E aí está. Agora eu tenho o retângulo dividido em duas linhas. A primeira linha aqui em cima e a segunda linha aqui embaixo. Agora, pause o vídeo e pense um pouquinho sobre como podemos dividir esse retângulo em cinco colunas. Pause o vídeo e faça isso. E aí, fez direitinho? Vamos fazer aqui agora. O que eu poderia fazer aqui é desenhar várias linhas que vão de cima para baixo. Assim, eu teria aqui uma coluna, aqui uma segunda coluna, aqui uma terceira coluna, aqui uma quarta coluna e aqui uma quinta coluna. E aí está. Eu tenho duas linhas, uma linha, duas linhas, e eu tenho cinco colunas. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma coisa interessante é que quando eu divido o retângulo dessa forma em duas linhas e cinco colunas, quantos quadrados de tamanhos iguais eu vou ter criado? Bem, eu criei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados iguais. Isso faz sentido, porque cada linha tem cinco quadrados. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 5 mais 5 é igual a 10. Outra forma de pensar sobre isso é que cada coluna tem dois quadrados. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E 2 mais 2 é 4 mais 2 é 6, mais 2 é 8, mais 2 é 10. Então, é isso. Quando eu divido o retângulo em duas linhas e cinco colunas, acabamos dividindo o retângulo em 10 seções. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo certinho que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!